E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei para vocês um prometido um vídeo dedicado ao Derek e que, pra quem não sabe, foi anunciado aqui no canal é que infelizmente o Derek acabou morrendo recentemente nesse mês. E pra fazer uma homenagem a ele, estamos nós aqui hoje pra falar né, da vida dele, da trajetória da carreira dele, em várias séries, inclusive vamos falar da participação dele de Ben 10 também, mas vamos lá, mas antes já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Derek James White, nascido em 10 de agosto de 1972. Ele foi um artista e também designer de personagens americanos de esse nome aqui que eu não vou arriscar falar que o meu inglês não é muito bom. Né? Mas ele frequentou a Escola de Arte de Joy Kirby, lá em Nova Jersey Um dos seus professores foi ninguém mais, ninguém menos que José Belto Que ele foi um cara que trabalhou aí na série de quadrinhos da Marvel dos Transformers original lá em 1988 Outro também que trabalhou nessa série, foi nos professores do Derek, foi o Kinder Mulder E isso é legal, né? Porque o Derek ele gostava muito de Transformers Eu acredito que foi a parte daí que despertou esse interesse todo dele para essa franquia Mas enfim, mais tarde ele recebeu um estágio lá em Spunko lá na, na Califórnia Onde ele se formaria né, para um emprego de tempo integral na empresa Aí o Derek, ele acabou deixando spunk E posteriormente ele conseguiu um emprego Na nossa querida Warner Bros. Animation Isso mesmo Ele trabalhou na série de comédia Mucha Lucha, Que é uma série muito boa Diga-se de passagem Ele trabalhou como designer lá E outras oportunidades se abriram para ele né, Quando ele estava na Warner Por exemplo, o nosso tão querido jovem Titãs Fez parte da nossa infância E o Derek participou de lá Ele fez o design dos personagens do tempo de degrau. Assim como também na série A Legião dos Super-Heróis Ele trabalhou com designer nessas séries Também trabalhou Scooby-Doo Mistérios S.A., que, na minha opinião, é o melhor Scooby-Doo, e eu não preciso nem falar, ele foi diretor de as aí de Ben 10, Omniverse. Ele também foi diretor de as na animação Transformers Animated, produzido pela Cartoon Network, e isso foi muito legal, por causa que, como eu falei, ele é fã de longa data dos Transformers, isso foi um sonho realizado para ele. E galera, por incrível que isso seja, o Daniel já fez vídeo sobre essa série aqui no canal, quando ele tinha 6 mil inscritos, se quiser ver, clica no card aí em cima. É, mas vamos falar aqui de outras obras, além Dessas que foram citadas, que o Derek também participou, assim, não obrigatoriamente como diretor de as, como designer, não, alguns foram em tempo integral e outros ele trabalhou apenas como freelancer e tudo mais, não foi essas coisas todas. Então vamos para uma lista aqui de obras que o Derek participou, começando aqui pelo Filho do Máscara, sim. Vai cagar, filme muito ruim. Não perca seu tempo vendo essa porcaria. Eu não acho que seja tão ruim. Ele só não é tão bom comparado ao primeiro filme do Máscara, mas a ideia de ter um filho do Máscara que herdou seus poderes é interessante e... Cala a boca, Nino. Vamos voltar ao vídeo antes que eu dê uma patada no teu focinho. Eu também trabalhou alguns desenhos que, sendo sincero, eu não conheço, né? Esse Cartoon Munsoon. Aí tem o Bu Bu Demen. Também trabalhou em Les The Hearts. Trabalhou em Corrida Maluca, não o original. Na versão de 2017, também trabalhou num especial das Tartarugas Ninjas. Aí também naqueles novos Jovens Titãs, que é tipo o Jovens Titã chibi entre aspas eu não sei definir bem aquele desenho. Aí, pra quem não sabe, ele também trabalhou em ben 10 Força Alienígena e 10 Supremacia Alienígena, mas nesse caso foi como freelancer, né? Ele só foi virar diretor de as em B&D 10 mas ele teve sim umas participaçãozinhas dessas duas séries. Outro que ele participou foi um desenho muito nostálgico pra mim, que eu assistia muito, muito em companhia, que é o Mansão Foster para Amigos Imaginários. Muito legal saber que ele participou disso. Outro que eu também gostava muito é o Jetsons. Ele participou lá em 2001, 2002. E essa animação aqui do Lanterna Verde de 2012. Mas vamos lá, vamos falar da participação do Derek em Ben 10. Muita gente fala que o Derek estragou a franquia. É, eu já falei sobre isso nesse tema nesse vídeo aqui, que eu puxei há muito tempo atrás, e eu falei nesse vídeo vou falar nesse aqui também. Eu sou imparcial em relação ao Derek, entendeu? tem coisas que ele fala que eu não concordo, tem coisas que ele fala que eu concordo, entendeu? A gente tem que analisar as situações. Porque, assim, a gente dizer que o deck estragou o Ben 10 no universo por causa do traço. Então, a gente tem preconceito com esse traço. Sendo que, cara, a gente pegar outras séries, por exemplo, o do Scooby-Doo Mistérios S.A., com os designs muito massa dos personagens, jovens titãs também, como eu falei. Aí, no caso do universo, eles colocaram um traço, assim, mais simples. E isso melhorou muito a qualidade de Ben 10, né? Pra ter cenas, assim, mais fluidas. Você vê logo nas lutas, nas transformações, que são diferentes em Waf. Que o Waf, confiamos, né, galera? Não tem lutas muito, assim, com animações fluidas. Era mais parado e também que as transformações eram mais repetidas, era mais aquele negócio do osso mudando, entendeu? Já em um universo ele dá uma diversificada a mais as transformações, deixando mais interessante. Mas o que a galera pega muito no pé do Derek é por causa da sinceridade dele, tipo, ele muitas das vezes costumava ser áspero nas suas respostas, tipo, a galera ia lá, perguntava para ele. Coisas da série, e ele falava, assiste a série. Porque, assim, eu entendo isso, né? É chato a pessoa perguntar um negócio que já foi explicado na série. Eu fazendo vídeo, a galera vai lá e pergunta, dizendo assim, que é só assistir o vídeo pra você entender... Mas assim, o Derek ele fala na cara mesmo, ele não tem a rude não. Ele diz, ah, ó, quem não gosta do Derek é pessoa sem criatividade. Aí ele fala que quem gosta do acelerado é a mesma coisa de ser fã de tinta fresca. Eu gosto do acelerado e não sou fã de tinta fresca. Vai cagar, senhor Derek White. E essa frase é minha, vou reescrever a linha do tempo para você nunca ter falado isso. Eu gosto do acelerado e sou um bobão que ama ver tinta fresca. Ué, por que eu disse isso? Ha, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Nossa, essas risadas com voz do Google Tradutor são horríveis. Mas isso não é motivo pra gente descanonizar o Derek. Tipo, informações que ele falou a gente dizer, não, não é que não considero. Porque, cara, ele tava envolvido lá. tava nos Storyboards, ele trabalhou junto com a equipe, os caras que estavam fazendo o roteiro que dirigiram, em Universo, Universe, dando ideia. Ele tava envolvido no negócio do feedback, ele que trouxe a tona o atômico, ele que trouxe a tona o podrão, o vampiro, entendeu? Então, a que a gente gosta muito, que trouxe de volta informações de pop-up pra série, que trouxe a ideia do sistema Ano. Ah, se você gosta daquela saga lá em que o Ben, o Hulk o Rubble vão pro sistema não foi o Derek que criou esse, esse conceito, entendeu? Então tá vendo tanto de coisa importante que ele trouxe, mas claro, eu não dou toda a razão pro Derek, por causa que tem coisa que ele fala que realmente a gente não pode considerar. Por exemplo, aquele velho exemplo que eu falo aqui, Ben 10.000. Ele disse que o Ben 10.000 do clássico é o membro do universo, sendo que isso não faz sentido, já que lá no clássico, a partir do momento que o Ben ele entregou o bolo para o Vomax, isso acabou criando uma ramificação temporal, então isso fez com que o Ben Prime e o Ben da dimensão que ele ia tornar o Ben 10.000 do clássico fossem em linhas do tempo diferentes, aconteceram eventos diferentes nas duas timelines, então a partir dali, o Ben Prime não vai se tornar aquele Ben 10.000. E o Ben 10.000 do universo também seguiu um custo totalmente diferente. E o próprio Matt Wayne também já falou sobre isso aí, de que os dois Ben mil não são o mesmo, e sim são dos possíveis futuros alternativos do Ben. E outra coisa é a questão do bug. Ó, não entendam mal. Bugs no Supremo realmente existem, mas o bug de, de roupa. Agora, bug de poder não existe. O Arraiajado ter velocidade para chegar no hiperespaço era um bug do Supremo O Diamante, ele fazia aquelas explosões com os construtores dele, levitar os construtores dele ser é um bug sendo que era uma coisa para mostrar que o diamante tava tendo experiência e o pior ele falar que o gosman solta ácido era bug tá ligado meu Deus não, não faz sentido entendeu então isso é uma coisa que realmente a gente não deveria considerar e nenhuma circunstância porque não fazia sentido aí o Matt Wayne que é um cara que trabalhou em UAF ele não reconheceu esse negócio de bug de poder de falha ele, ele soltou um uh quando perguntaram sobre essa questão então isso confirma que esse negócio de bug de poder não existe. Era só o Derek inventando negócio aí, mas foi uma coisa que nunca existiu. Só que essas coisas, comparadas com muitas informações importantes que o Derek deu, não são nada, tá ligado? Porque, ó, eu posso dar uma lista aqui pra vocês de várias coisas que o Derek confirmou, que o Derek deu informação sobre o Omnitrix do universo. Então vamos lá. Tudo que eu falar a partir de agora foi confirmado pelo Derek T. White. O Omnitrix ele pode sincronizar com outro Omnitrix e ser ativado ao mesmo tempo. E é por causa dessa característica que o Omnitrix do BFT3, no caso o relógio do herói, ele desbloqueou alienígenas que ele não tinha anteriormente. Entendeu? A partir dessa informação. A gente teve esse conhecimento que o Benftrix agora tem aliens que ele não tinha antes, por exemplo, o Vampiro ele não tinha, agora ele tem, né? o Bat Dude. E o Omnitrix ele também não depende da corrente colo para transformação, em vez disso, o DNA é armazenado dentro de si mesmo, né? de uma forma é, computadorizada. O Omnitrix também possui proteções contra falhas instaladas pelo Asimuth, que evitam que os Mecha Galvânicos possam adulterar o dispositivo, que é uma coisa que tem no Omnitrix do Universo e no Omnitrix do Reboot não tem. E ele também tem a opção de fazer desaparecer os seus símbolos, que é uma coisa que a gente viu através do do Bullfrague em Sapos de Guerra Parte 2. Aí A questão do Omnitrix transformar incorretamente é culpa do BIM, né? por causa que ele bate no núcleo do Omnitrix e, inadvertidamente, no teclado de rolagem. entendeu? Então, diferente dos Omnitrix anteriores, no caso de, se tiver a transformação acidental, não é bug, não é erro do Omnitrix, nem nada. Só porque o usuário cometeu um erro ao ativar o Omnitrix. E bater no núcleo também afeta o limite do tempo de uma transformação, já que o usuário ele pode permanecer transformado por horas. A gente vê isso na série comprovada, porque o Ben ficou transformado no, no pior por 3 horas no episódio de Não há honra entre irmãos. Também existem centenas de outros recursos do Omnitrix que o Ben não conhece. Por exemplo, ele não sabe como acessar as configurações que mudam o sexo do usuário, se adaptar a outras espécie e ele nem sabe como fazer desaparecer os símbolos do Omnitrix. A isso prova que no episódio de Guerra Parte 2, foi o azimut que configurou para o símbolo desaparecer no Buffrague. É por isso que lá no episódio de Limites que o Ben se disfarça como se fosse selvagem, ele não usa essa função, caso que ele não sabe como ativar. Também está implícito que alienígenas como o Astrodachio, o Carabla, o Blox, o Crash Hopper, o Podrão e também o Espantoide nunca foram bloqueados no Omnitrix. E em relação ao Gravo Ataque, tá implícito que ele foi desbloqueado pelo Ben Supremo lá em Ben 10.000 Retorno. Por quê? Por causa que o Albedo se transformou no Gravo Ataque e depois no Gravo Ataque Supremo. E tipo, os poderes que o Albedo adquiriu de se transformar, sem a necessidade do Omnitrix, apenas um estabilizador para suas transformações, permitia que ele se transformasse em todos os alienígenas que o Ben tem desbloqueado antes do episódio dobrou do entendeu? Então, como o Ben Mil Retorno é um episódio que o Ben Supremo desbloqueia aliens antigos e novos e é antes do episódio Dobronada, do tá? Fica implícito que o Ben tem o um grava Ataque desde essa época de Supremacia. Agora, em relação ao feedback, o Matt Jungenberg e o Derek eu acho também o Kevin Rubio, esses três estão envolvidos nisso. Eles falam que acreditam que o Ben reabsorveu o DNA do feedback, quando ele estava flutuando lá dentro do malware, por causa que o malware absorveu a transformação, e um pouco do código genético do Ben ao destruir o feedback. Portanto, parte dele realmente estava faltando. E o que é que isso tem a ver com a ligação do fublau do feedback? Vocês querem que eu faça um vídeo sobre isso? Comenta aí. Aí de acordo com o Derek e também com o Matt Wayne, os alienígenas do Omnitrix são espécimes primordiais e adultos optimizados de suas respectivas espécies, como por exemplo o bullfrag e o Quatro Braços. No entanto, a maneira como a idade afeta as transformações do Omnitrix foi apresentada de forma inconsistente ao longo da série, é um, é um assunto complicado, entendeu? Então, isso, isso não está tão correto. Como eu falei antes, a gente pode fazer um vídeo explicando a idade dos aliens. Se vocês querem, metralha de like esse vídeo aqui, que eu faço, viu galera? Os ícones alienígenas na interface da tela de toque foram projetados pelo TJ Collins, e elas são inspiradas nas insígnias do Autobot e Decepticon de Transformers Animated, isso é muito legal né galera, porque como eu falei o Derek trabalhou em Transformers Animated e ele trouxe uma referência a isso em Ben 10, e o Derek ele gostaria que o Omnitrix tivesse um recurso de troca de roupa que permitisse ao usuário acessar diferentes tipos de armadura, né? cujo conceito é semelhante, às armaduras de, dos Omni Kicks, os Omninaut, que estão disponíveis no Reboot. Só que, assim, essa informação, ela, carece de é se difuso, Então, não tem como ter certeza, né, galera? Mas, se for realmente, ia ser muito louco a gente ver isso, né? Que rumo os Benders e ia ter, se tivesse continuado, não tivesse parado na outra temporada. O que é que o Derek ia fazer em relação a isso? Então, é isso, galera. E essas são confirmações só do Omnitrix, de universo, Omnitrix definitivo. O Derek falou dos outros Omnitrix, além de falar de outras coisas, de episódio, do personagem. Ele confirmou muitas coisas, então você vê aí a importância que ele tem em Ben 10, né, galera? Mas é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí. E pra você, Derek, eu espero que você descanse em paz, de verdade. E você vai fazer muita falta aí nos nossos corações, na, na fanbase de Ben 10 Ele tendo seu aos altos e baixos, mas realmente você marcou a nossa infância com muitos desenhos. E entre eles tem aí a nossa querida franquia, Ben 10 Então é isso, galera. Eu sou o Will. Espero que você tenha gostado. gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal, se você seja membro. Ative o sininho, falou e tchau!